Gente, quando eu falo para as pessoas das minhas obras, das minhas construções, quando eu pego eu falo para elas, eu tenho mais de 100 milhões construído, projetado, fabricado em todo o Brasil. Porra, tudo isso? Pira E tudo isso antes é dos 30, tá? <risos> A galera pira e acha que é um patamar que nunca vai alcançar na vida. Mas isso não é verdade. E eu quero que você entenda isso. Você pode che chegar nesse patamar. Só de você estar tá aqui comigo no YouTube me assistindo já é um diferencial, assim, absurdo. E até se você não está inscrito, se inscreva, viu? E continua acompanhando. Isso é muito importante. <risos> o que, que acontece que você precisa entender? Eu fechei meus grandes contratos logo de cara? Não. Não fechei lo eles logo de cara. Eu comecei pequena. Eu comecei menor. Eu comecei fazendo coisas, gente, desse Maninho, e aos poucos eu fui crescendo, eu vejo muita gente querendo começar pelo grande e se dando mal não foi uma nem duas vezes não, foram várias foram concorrentes até alunos meus eu já vi, e eu sempre falo não dê um passo maior do que suas pernas podem alcançar isso é muito importante, se você não tá no mundo do steel frame ainda, não queira pegar uma obra de um milhão não corra atrás daquele contrato gigantesco que você nunca fez na vida às vezes nem de alvenaria, você já fez aquele contrato, você vai fazer ele de steel frame agora Pra quê? Comece devagar, eu comecei menor Comecei com obras pequenas, obras de 10, 20, 30 mil Até chegar nas obras de 100 mil, vou te dizer que demorou Eu comecei fazendo uma fachadinha, um telhadinho, um mezanino Nossa, quantos mezaninos de loja já fiz, de banco E o banco que uma vez botaram um cofre em cima, qual é a porcaria do mezanino na Rio? Misericórdia, prepare-se, viu? Vai ter umas coisas assim. Isso que é muito importante, comece pequeno. E depois que você vai pegando experiência, você vai entendendo como gerir sua equipe, você vai entendendo os melhores profissionais, você vai formando a sua própria equipe. Mão de obra é tudo. Não existe uma boa obra sem bons profissionais executando ela. E você encontra eles prontos? Não, vou te dizer que não. Os melhores vai ser aquele que você forma, que você acompanha, que você treina, que você sabe que o padrão de qualidade dele tá alinhado com o seu. Isso é muito importante. E aí? Se você pega um contrato gigante, você vai botar um monte de gente que não tá alinhada com seu padrão de qualidade, com seu padrão de acabamento, com comprometimento com prazo, igual você quer, não, não vai. Você tem que ir formando isso aos poucos. Isso é muito importante. Então a dica que eu dou pra você... Você quer chegar no Patamar Max e vai estar fechando obras de milhão? Começa pelas de 10 mil, depois vai pra de 50, depois vai pra de 100. Vai crescendo aos poucos. Não queira abraçar o mundo. Foi assim que eu fiz e fui crescendo devagarinho, devagarinho, até chegar a um contrato que eu fechei que era 35 milhões. Você tem noção do que é isso? E isso é realidade. E você... Pode encontrar essas realidades e você pode chegar nela. Mas vá aos poucos que você vai pegando experiência, você vai pegando segurança. Um cliente que vai te contratar para uma obra de um milhão, você precisa passar segurança para ele que você tem capacidade de fazer aquela obra de um milhão. E segurança, você só vai conseguir passar o quê? A experiência. Então comece pequeno, vá criando pequenas experiências e vai crescendo gradativamente, que aos poucos você passa isso numa conversa. Você não precisa se esforçar muito, você não precisa fazer aquele esforço, aquele sacrifício para passar a profissionalidade e esse que o cliente precisa para te contratar para uma obra grande. Você naturalmente vai passar isso a partir do momento que você tiver experiências. Então eu vejo muita gente menosprezando obras pequenas, mas, cara, às vezes elas são fundamentais para fazer você crescer. Da mesma maneira, por exemplo, que um gesseiro vai começar, vai falar, ah, esse forro tem só 50 metros quadrados. Cara, pega! Pega que você vai pegando no um de 50, 50, 50, depois já passa pro de 60, depois pro de 100, e você vai crescendo. Isso é importante. Não queira dar um passo maior do que as pernas. Isso acontece com muita gente, não é com uma, nem com duas nem com três, são com várias pessoas eu sempre oriento os meus alunos vá aos poucos, vá crescendo, vá devagarinho, isso que eu quero passar pra você não acredite que você vai chegar no um milhão do dia pra noite, isso não vai acontecer mas também não, acredite, não pensa que é impossível que ele pode estar, tá, existem inúmeras e inúmeras obras acontecendo no Brasil inteiro nesse momento e você pode pegar qualquer uma delas basta você o quê? Passar confiança e segurança para o seu cliente de que você pode e que você é capaz de fazer isso, foi o que eu sempre fiz que eu faço até hoje E vou te dizer que é um grande diferencial pra mim Agora um caminho que você pode fazer que vai encurtar também é o quê? É você se capacitar, você treinar. É você vir participar da minha imersão, que acontece aqui no Rio de Janeiro, que são três dias a gente constrói uma casa de 54 metros quadrados. É se talvez você não está capitalizado nesse momento, você se inscrever pro o Steel Frame, que é meu curso online, que exatamente vai te ajudar a fechar mais negócios. Vai te ajudar a ter mais segurança sem você precisar de tantas experiências, bater tanta cabeça. Ele tá exatamente para encurtar o seu caminho para você conseguir alavancar as suas vendas e finalmente chegar no 1 milhão. Que você tanto quer. Então, se você quer realmente sair do zero para 100, depois ir, chegar no patamar do milhão, vem comigo agora que eu vou te mostrar o caminho mais curto para você seguir. Vem comigo para o bundo Steel Frame nesse momento, clicando no link aqui embaixo desse vídeo. Grandes beijos, tchau, tchau e a gente se vê.